Você tá no top 5 do cancelamento brasileiro. Tô, tô. É você, Monarque, quem mais? Você falou aí. Ah, acho que eu. Mamãe Falei. Cinco, não, você não tá deu. no top 5. Você Será? tá no top Tá. <risos> você é no top 5. Tá. Mas tem uma galera na frente, né? Monarque. É. Mamãe Falei. Tá na frente. Não, Mamãe Falei é o top 1 hoje. Gabriel Monteiro. É, é. é top, top. Tá na frente. Pô, turma boa, hein? Nego do tá Borel. Tá também, do top 5. Tá five. na frente. É. E você, top 5. É isso aí. Não, eu acho que tem mais gente. Sabe por que eu tô reparando isso? Porque eu também me envolvi numa polêmica que eu consegui ser cancelado no reality que eu não tava, agora no, na outra edição. Eu fui cancelado como, agora, que eu não tava. Como que é isso, cara? Que eu fiz a piada da, na da, rua, da Natália. Não vou falar piada, mas fiz e da linda quebrada. Aí você foi cancelado, cancelado no reality de... que você não tava. É, só que, tipo assim, ó, eu vi que em contrapartida eu comecei a ter uns posicionamentos na internet que muita gente concordou comigo tipo, ah, ele fala o que a galera tinha que falar, o que a galera pensa, não uhum. mentiu essas coisas, tem gente que tá sendo um pouquinho mais odiada que nem eu, tipo meu, a mulher do Arthur, né, a MyCard lá, cara, as pessoas, ela fala um e as pessoas tipo, não aguentam mais ela eu não sei, eu acho que dá pra, cancelar, pra considerar que ela tá na minha frente, cara. Assim, ela passou, no, passou na cotação? Tem, é, uma boa, tem, tem uma firma boa. Tem uma galera boa. Não, eu tô no meio ali. Tô indo Mas Você acha que o cancelamento, como você já tô é um profissional bolado, do gente. assunto, eu acho que o cancelamento, essa coisa da galera, é, é, é, é, é a pessoa que tá ali escrevendo, ela, ela quer estar ali no teu lugar de repente e ela... Sente um prazer em ir lá e comer teu, teu, teu fígado, tá ligado? Isso é um alimento pra aquela, aquela ah, pessoa. Ah, sim. É um, é, um, é um... Acho que é um exercício de insignificância. Se ela não for pra você, ela vai achar pra quem ir. Eu acho que o cancelamento tem, tem vários motivos, né? Um, principalmente quando se trata de um reality show, porque o meu veio do Big Brother, eu acho que tem um efeito manada, né? Tinha muita gente que não assistia, aí tu falava em Carol com cara Não, odeia Carol. tá mas tu tu vê Não, não. Mas eu odeio ela porque todo mundo odeia, todo mundo tá falando... Tá Juliette, eu amo, tá, mas tu conhece, sabe o que ela fala? Não, não mas não, não. todo mundo ama, então... E eu acho que tem muito disso, assim, sabe, da galera querer se incluir. O ser humano tem essa mania em todos os lugares, na escola, a vida, a gente passa procurando grupos... Aceitações. Aceitação. E, cara, e também tem muito disso, também. Às vezes a pessoa tem vontade de falar um negócio aí tu vai lá e fala... E ela não tinha coragem de falar, dela quer discordar. E tem cara que vive pra encher o saco. Que eu já entendi que tem cara... Ele enche perfeito, o meu saco, perfeito. ele vai lá no teu perfil, ele enche o teu saco e ele enche, enche o, o dele. Meu, Aí quando eu penso assim, Bah, meu, acho que eu vou mudar o meu conteúdo. Eu penso assim, mudar um cacete. Porque esse cara não vai virar meu fã. Ele só não. vai me largar de mão e vai continuar te enchendo. Claro. Aí eu perco o cara que gosta de mim realmente pelo que eu sou. Então foda-se, eu continuo sendo quem eu sou e já era. É Mas isso. é isso aí. É. Mas, tipo, você fala as coisas, depois você fala, caralho. Não. Você, você, você <risos> não. pensa, Cê não. Você não se arrepende. Não. Eu só não falo mais porque eles derrubam o meu Insta. Se não, fala. Entendi. É. Aí eu Mas falo sai, mais. Sai, sai. Não, cara, hoje eu em dia Tô dizendo assim, tipo, você fala, caralho, se eu falar isso eu vou me foder, vou ficar quieto. Você de repente você tá, ah, falei mesmo, foda-se pau no cu. Não, tem umas treta que eu não que eu acho que não eu não falo porque eu não tenho não tenho vontade, não, não curto e nem tenho conhecimento, por exemplo, política. Eu Essa abro o é caixão também não. Eu abro o caixão de eu não nunca votei, né, cara? Nunca votei ah, na minha nunca vida. Voltou, você não... nunca compareceu lá. Não, não. Você paga a multa. Pago. Não, às vezes eu não pago. <risos>